A gente tá aqui em completo clima de Páscoa e vou trazer para vocês uma receita de um delicioso ovo trufado de chocolate com castanhas. Então, vamos para os ingredientes. Uma lata de leite condensado, 80 gramas de chocolate, eu tô usando aqui um 40%, uma colher de sopa de cacau em pó, 60 ml de leite, que é um quarto de xícara, duas bandas de chocolate, aqui eu tô usando duas casquinhas de chocolate de 100 gramas, e castanha caramelizada, mais ou menos uns 50 gramas. Vamos começar então a nossa receita, mas antes, você já deixa seu like nesse vídeo e compartilha ela com todo mundo que ama ovo de chocolate e Páscoa. A primeira coisa que a gente vai fazer para a nossa receita é o recheio, porque ele precisa esfriar antes de entrar em contato com a casca de chocolate. Então vamos começar por isso, eu tenho aqui minha panelinha, nela eu vou colocar uma lata de leite condensado, 80 gramas de chocolate, uma colher de sopa de cacau e pó e o leite. Agora a gente só vai cozinhar isso tudo até dar o ponto de um brigadeiro de colher. Nosso recheio esfriou, eu só coloquei ele aqui no saquinho de confeitar. Eu estou usando um bico UM1M, mas você pode usar o bico da sua preferência, você não precisa nem usar bico se você não quiser. Eu tenho aqui minha casca de ovo, eu estou usando uma de 100 gramas. Esse recheio dá para fazer mais ou menos umas duas ou três casquinhas dessas de 100 gramas. E agora a gente vai só montar e eu vou mostrar para vocês de pertinho como é que eu manto. Mas é basicamente intercalar o brigadeiro com as castanhas e depois fazer uma decoração bonitinha em cima. É o resultado final do nosso ovinho. Diz se ele não ficou uma graça. Ficou muito lindo. Ficou tão lindo que eu não vou nem destruir. Eu vou só, né? Vamos experimentar. Pegar uma castanha aqui. Finalizar a decoração dessa caixinha depois pra mostrar pra vocês. Mas, gente, ó. O cocante da castanha doce. Junto com esse brigadeiro, que ele não é tão doce a gente usa cacau e a casquinha de chocolate em si, eu indico que vocês usem uma que seja pelo menos 40% de chocolate para cima, para justamente para esse ovo não ficar muito doce, fica muito, muito, muito perfeito. É isso meus lindos, essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, uma feliz Páscoa, beijo e até a próxima!